É assim, os mafarricos nós criamos os mafarricos através de uma base de massa de bolo rei que depois de algum tempo pensamos, vamos fazer uma coisa diferente aqui na nossa zona, no nosso, no nosso concelho. E, e já há alguns anos, quando abrimos a Doce Camélia, pensamos em fazer, os, criar uma receita diferente. Então criamos os mafarricos. Demos esse o nome de mafarricos, porque aqui na nossa, na nossa zona, ou seja, num conselho mafra, especificamente em mafra, mesmo em mafra, as pessoas mafras chamam-se os mafarricos, como os Neiriceiro tem o nome dos Jagoses, ou seja, somos todos chalões, mas depois por cada terra tem designado um nome específico. Algo muito bom, é assim, é diferente, um doce para ter uma ideia fazemos todo o ano, uh, especificamente uh, há quem pense que fazemos só na altura do Natal, mas não, fazemos todo o ano e estamos todos os dias a vender e as pessoas têm gostado muito, acho que é um doce diferente, é um, um doce como é que eu vou explicar, se calhar no inverno como se mais, porque é um doce se calhar mais composto mais cheio, com uma massa de bolo, bolo rei, é um, doce, um bolo mais, mais cheio, pronto, um doce mais cheio. O principal ingrediente é assim, tem vários, né, Mas um uh, leva gila, doce de ovos e canela, aliado ao, à massa do bolo rei. do Porto, por exemplo, com um licor verão, assim como as bebidas doces, fica bastante bom. Mas é assim, mesmo como sobremesa, ser assim, um jantar, um almoço, é, é bastante agradável. Bastante